Oi, eu sou o Cup e eu sou assexual, diferente de certas pessoas. A comunidade assexual, assim como qualquer outra comunidade que é sub-representada em filmes, séries, jogos, literalmente qualquer coisa, gosta de fazer seus próprios headcanos e teorizar quais personagens das tramas que consumimos podem ser, no fundo, no fundo... Assexuais. Hoje eu vou conversar sobre isso, e se assuntos como esse te interessam, já deixa um like logo no início do vídeo e também saiba que eu tenho uma playlist que tá aparecendo aí na tela com outros vídeos sobre tema de representatividade. Esse vídeo vai ser pautado e exemplificado em relação à comunidade sexual, mas ela pode valer basicamente pra qualquer outro grupo subrepresentado. Se você pedir para assexuais citarem personagens ace da mídia, sei que muitos vão dizer: Ah, a Elsa de Frozen! Sherlock Holmes, Sheldon Cooper, Luna de Harry Potter, a Jessica Rabbit. Mas uma coisa que todos esses personagens têm em comum, no final das contas, é que nenhum deles é sexual Não canonicamente. Canônico nesse contexto é quando uma informação é oficial dentro de uma história fictícia. E pra ser realmente canônica, ela precisa ser explicitada dentro da história. E para todos esses personagens, em suas respectivas histórias, não existe qualquer instância que diga claramente que eles são assexuais. Ah, Cup, mas se você vê na história, você perceber bem que aquele personagem disse isso naquele momento e ele disse aquela outra coisa, você percebe que está sugerindo o tempo todo que ele é assexual. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. Olha, vou puxar um exemplo. A Elsa é uma personagem que causou um grande tumulto pela consideração de que ela pudesse ser assexual. E o nome dela é Elsa. Não é usar. Tipo, salsa. No primeiro filme, ela se demonstra ser uma personagem forte e independente, sem nenhum interesse romântico, como seria o costume pelas princesas da Disney, apesar dela ser uma rainha. Esse fato foi o suficiente para que muitas pessoas assexuais se identificassem na personagem e especulassem de que ela pudesse ser assexual. No segundo filme, que eu ainda não assisti, inclusive não me dei spoilers, ela não desenvolve também nenhum interesse romântico. Nem uma mulher. O fato da Elsa não ter tido nenhum interesse romântico ou sexual no curso desse tempo não prova de que ela é uma personagem assexual e aromântica. Só prova que nesse momento ela não se interessou por ninguém. Assim como nenhuma pessoa, a Alo se interessa por todas as pessoas a qualquer momento. Apesar de que eu conheço algumas pessoas que sim. Mas não vem ao caso. Sherlock Holmes. Seja nos livros ou na série da BBC, é um outro personagem que é muito vangloriado como ace icon. E isso me intriga muito. Todos os contos de Sherlock Holmes foram escritos entre 1880 e 1920, enquanto o termo assexual começou a ser utilizado lá para 1960, 70. Não existe a possibilidade dele ter sido escrito como um personagem assexual. E não porque pessoas assexuais não existiam antes disso, mas não tem como o autor escrever um personagem assexual sem nem saber o que é uma pessoa sexual. A série da BBC parece sugerir, às vezes, uma assexualidade. Mas nunca assume isso. E pra completar, o próprio escritor da série, Stephen Moffat, diz que Sherlock Holmes tem a escolha de um monge, não de um assexual. Se ele fosse assexual, não haveria tensão, não haveria graça. Então, definitivamente, não houve nenhuma intenção dele ser um personagem sexual. E vocês não acham estranho da gente em ser um personagem que foi escrito pra ser um sociopata, por mais legal que ele seja, e eu gosto dele, como um personagem assexual? Eu entendo que nós, da comunidade, sentimos tanto a necessidade de representatividade que nós fazemos nossos próprios Red Sendo Red Canon aquilo que nós consideramos como canônico na nossa cabeça, mesmo que não seja. Não nos vemos em nenhum lugar. Muitos de nós só conhecem outras pessoas assexuais apenas pela internet. E por mais que nos entendamos como aces, parece que estamos sozinhos nessa. E acabamos por nos escorar nesses personagens que dão um mínimo de abertura para uma interpretação que nos faça sentir tipo, ei, aquele personagem é exatamente como eu, mas isso não é representatividade de verdade. Representatividade invisível não representa nada. Se nós somos os únicos capazes de identificar aquele personagem como assexual, ele não tem nenhuma função social para nós e, para mim, não merece ser admirado enquanto um personagem assexual. Eu acho válidas movimentações como ocorreu para que a Elsa em Frozen 2 fosse canonicamente assexual. Mas, no momento que isso não ocorreu, eu não acho que nós deveríamos nos contentar com isso. Ah, mas por quê? Eu adoro tanto imaginar essa personagem que eu gosto tanto como uma pessoa sexual. Primeiro, eu quero eliminar aqui a interpretação de que eu acho que não deveríamos ter nossos próprios red ou que não deveríamos imaginar personagens como assexuais. Não é o que eu quero dizer aqui. Eu mesmo adoro personagens como a Elsa. E eu tenho meus próprios headcannons. Mas o ponto é que não é produtivo para nós levantar a bandeira de um personagem que não é assexual, não faz nada pela gente, não informa ninguém sobre a sexualidade. Porque se a gente ficar enaltecendo isso, é a gente dizendo para as produtoras que tá ok as produtoras fazerem personagens que nunca vão ser assumidamente assexuais. Tá ok. Elas apenas jogarem um monte de sugestões que a gente vai interpretar como a sexualidade, mas o resto do mundo vai apenas considerar como um personagem esquisito. E não, não tá ok. O que a gente realmente quer são personagens que nos traduzam tanta realidade e tanta explicitidade assexual quanto nós. Que eu e a pessoa do meu lado do cinema entenda que aquele personagem é ace e que aquela experiência tem uma função na desestigmatização da nossa orientação e que nós possamos nos enxergar também nas telas. Então isso aqui não é sobre não façam headcanons, não teorizem. É sobre a gente aprender a valorizar as histórias que de fato procuram nos representar. Ah, eu não tô aqui ó pra sériezinha que não vai me assumir não. Seja responsável. Oxi. É, é Ai, você vê.